Tá. Pode perguntar. O que você acha do Gabriel Monteiro? Cara, eu acho que, tipo assim, viveu o tempo que ele viveu na, na polícia, né? É, é, é, não chegou a... Apesar que na polícia militar, bem rápido... O, você... cara, o cara vive alguma você coisa. Você vive né? alguma coisa, é. bem rápido, né? Se formou lá no Cefap, já muda a vida dele. Né? E, e, e quando bate aqui fora, mais ainda. Mas ele, ele não teve aquele... aquele aquela, né? é, tem 10 anos, mas beleza. Mas é, é, eu já vi ele, tipo assim, já indo a política. Agora, na política, eu vejo que ele tá fazendo um bom papel, Sim. entendeu? É, é, é, sem olhar cara, sem olhar cor, sem olhar nada. Fazendo aquilo que, que tem que ser feito, né? Fiscalizando e tal. Então, é, é, é, eu não tenho nada contra ele. Tem meu voto, tem meu voto agora quando ele vem deputado, né? Porque, quem? Além dele. Aí, fala do Bolsonaro. Quem ali é do Bolsonaro. Ah, tem um jeito lá que fala...